E aí, Ed bom, a gente vai ter o um anúncio do Mortal Kombat ainda desse mês? Não. Tá, mas pelo menos em algum momento desse ano a gente vai saber qual que é o jogo, né? Absolutely. Ah, é? Quando? I probably shouldn't talk about it. É, meus amigos, essa novela aí do Mortal Kombat 12, quando o jogo vai ser anunciado, sim, já virou a novela esse negócio. Continua e nós temos que comentar aqui, cara, sobre algumas informações recentes que apontam para um anúncio do Mortal Kombat 12. Já no mês de maio A gente fez um vídeo aqui anteriormente Já tá aparecendo aqui no card para vocês Se vocês quiserem conferir Onde eu trouxe algumas datas aqui Bem prováveis desse anúncio acontecer Incluindo algumas do mês de abril Que já passou há muito tempo aí Então esquece que abril não vai rolar Mas nós temos algumas coisinhas Pra poder conversar acerca do mês de maio aí Embora eu acredite que eles ainda Possam arrastar esse negócio pro mês de junho Saudações deles, seu Caio Nobre Vamos lá conversar mais um pouquinho aqui Sobre Mortal Kombat 12 e quanto que vai acontecer esse famigerado desse anúncio que tá todo mundo louco poder descobrir. Já aproveita e deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse nosso site que é o poder ficar por dentro lá das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, participar de sorteios exclusivos para a e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixe um comentário sobre o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Assista até o final, que já ajuda imensamente o nosso trabalho. Então, vamos lá, meus amigos. Qual que é a boa da vez? Eu vou trocar a minha tela para uma matéria aqui agora do comicbook.com que diz respeito aí a algumas informações relacionadas a um PlayStation Showcase que vai acontecer, que pode na verdade acontecer, porque a gente não tem confirmação oficial, que envolvem aí algumas pessoas bem conceituadas na indústria, né? Que comentaram acerca disso. Então, a gente vai ler essa matéria aqui na íntegra e ao mesmo tempo eu vou trazendo algumas informações com base em coisas que já aconteceram para vocês. Essas pessoas. Vamos lá, Mortal Kombat 12 pode ser revelado em breve no Playstation Showcase. De acordo com mais de uma fonte, um Playstation Showcase está programado para acontecer em maio. Para quem não sabe, um Playstation Showcase é semelhante a um Playstation State of Play, mas mais substancial, ou seja, um evento mais robusto, com mais anúncios, mais presença de jogos de terceiros, além de first parties do Playstation. Né? É mais longo, apresenta jogos maiores e anúncios maiores. Não tem um desde 2021, então já faz algum tempo. Até agora não há nenhuma palavra oficial sobre esse evento por parte do Playstation no caso. Mas há notícias de algumas fontes diferentes de que um show está planejado para o início de maio, incluindo Jeff Grubb, uma das fontes mais confiáveis do setor. E aí só fazendo um parênteses aqui para poder falar sobre o Jeff Grubb, galera, porque eu não sei se vocês se lembram, eu acredito que alguns sim, mas foi o Jeff Grubb lá atrás, quando tava rolando aí as conversas sobre qual seria o próximo jogo da Netherrealm, já que eles tinham que quebrar o padrão, se seria realmente o Injustice e tudo mais. Ele foi um dos caras que veio a público falando que a Warner tinha tomado a decisão, por conta principalmente de grana, de seguir, primeiramente, com o Mortal Kombat, né? De o um próximo jogo ser o um Mortal Kombat, seguido aí do Mortal Kombat 11 e tudo mais. Ele tinha cantado essa bola pra gente há muito tempo lá atrás veio o Zaslav, que é o chefão da Warner Bros Discovery, naquela reunião de investidores que aconteceu lá no início do ano e tudo mais, que a gente cobriu em vídeo aqui no canal, e disse que sim, o próximo jogo é o Mortal Kombat 12. Então, o Jeff Grubb, ele é uma fonte assim, que é bem conceituado, o cara sabe das coisas, o cara conhece muita gente, então, normalmente quando ele fala algo, tende a ser verdade. Quer dizer que vai acontecer? Não. Mas ele é um cara realmente bastante confiável aí pra muita gente, né? Então, Bora seguindo aqui a matéria. Onde Mortal Kombat entra em jogo? Bem, de acordo com outro membro da indústria, Nick Baker, Mortal Kombat 12 está programado para ser revelado no próximo Playstation Showcase. Baker não diz esta segunda parte, mas isso pode significar que o PlayStation terá algum tipo de conteúdo exclusivo, embora, se for o caso, seja muito menor. Aqui ficou um pouco estranho, mas a gente entendeu o cerne da coisa, né? Também pode significar que a PlayStation tem direitos de marketing para o jogo, o que faz sentido, considerando que a Sony agora é dona da Evo. Sim, faz sentido. Somando-se a isso, outro membro da indústria, Jess Corden, também é conhecido esse cara aqui, já ouvi falar dele algumas vezes parece provocar que Mortal Kombat 12 será revelado em maio em um tweet recente. Se você conectar todos esses pontos, parece haver reivindicações esmagadoras de que o próximo capítulo da série de jogos de luta será revelado no próximo mês. Mas ainda há um grande problema, eventos como esses são adiados com bastante frequência, uma vez anunciados, eles são bloqueados em pedra, ou seja, são estabelecidos É meio difícil os caras adiarem assim que eles anunciam oficialmente, então enquanto não há um anúncio oficial, pelo que eles estão explicando aqui, pode não rolar em maio e ele joga esse negócio lá para junho, não sabemos mas antes que isso aconteça, eles podem ser chutados internamente por vários motivos Meu Deus, essas traduções ao pé da letra aqui são as melhores, cara E isso acontece bastante Houveram eventos do Playstation relatados para acontecer Que depois acabaram não acontecendo Em outras palavras, leve tudo isso como um rumor Que eles estão comentando aqui, né? No momento da publicação, nenhuma das partes envolvidas Comentou sobre qualquer um desses relatórios e as especulações que eles criaram Se isso mudar, atualizaremos a história de acordo Enquanto isso, sinta-se à vontade Para nos dizer o que você pensa O que você quer ver em Mortal Kombat 12 Cara, uma caraiada de personagem Muita gente aí da era 3D voltando Uma história mais da hora e sem furos, por favor Né, chanchola Ajuda nós nesse sentido aí também Mas agora, falando com relação à questão desse Playstation Showcase aqui, cara Já tem tá um tempinho que esse negócio tá rolando por aí né? O pessoal comentando acerca de um showcase Que vai acontecer do Playstation e tal Já não é de hoje que isso tá rolando Mas, o envolvimento desses caras Aqui, o Jeff Grubb, principal que foi o cara que cantou a bola do Mortal Kombat 12, como eu disse lá no início do vídeo, né? O próprio Jazz Corden aqui, esse Nick Baker eu não conheço tão bem, mas o Jess Corden eu já ouvi falar também algumas vezes sobre ele. São caras que conhecem muita gente, estão muito envolvidos na indústria e tudo mais. Então assim, eles realmente podem saber de alguma coisa com base nos contatos que eles têm. E de fato esse Playstation Showcase pode acontecer, visto que a gente vai estar tá próximo ali da época da E3, eles disseram lá pro início de maio, ou seja, já tá acabando o mês de abril, né? A gente vai ver agora quando entra o mês de maio se o Playstation vai confirmar alguma coisa para nós. Caso não aconteça, eu acredito que eles possam empurrar esse evento, se ele existir de fato, lá pro início do mês de junho, já próximo ali da época da E3, Onde vai acontecer também a Summer Game Fest, que é um palco aí muito provável, como eu disse no último vídeo que eu fiz, para poder acontecer esse anúncio do Mortal Kombat 12 para nós. A parada, meus amigos, é que a novela do Mortal Kombat 12 continua, eu só queria trazer essas informações aqui para vocês, que é mais uma possibilidade aí dessa parada aparecer para nós oficialmente. A gente sabe que o projeto existe, porque o Zaslav, o chefão da Warner Bros. Discovery, Falou pra gente naquela reunião lá de investidores Sendo acidentalmente ou não Ele soltou essa pra nós, entendeu? E ninguém veio desmentir Então a gente sabe que o projeto sim, existe A gente só tem que esperar mesmo agora Pra poder saber quando é que essa novela vai terminar A gente já cobriu uma outra novela relacionada a Mortal Kombat aqui no canal Quem é das antigas aí se lembra E estamos aqui esperando poder ver a conclusão de mais uma, né galera? Então deixa aqui embaixo nos comentários agora Que que vocês acham dessas informações aqui Principalmente envolvendo esses insiders, esses caras que estão muito por dentro aí da indústria, vocês já ouviram falar deles e tudo mais? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueça do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos!